Hoje, dia 21 de novembro de 2022, nós estamos aqui na manifestação ao lado do tiro de guerra. E aqui está um companheiro amigo que nós trabalhamos na época do Maurício, né? É do Maurício. Marcos, qual que é o seu nome? Eu. Ledo. E a sua esposa? O nome dela, Sim. Sueli... Sueli... de? Rosa, Você é desses Couto Rosa? Não, não, não ela é do Rio. Ela é sou do Rio? Do Rio. É. E você é de onde, Barco? Eu sou de Campinas. Você é de Campinas? Vem pra cá em 81. Você conhece? o eu bem novo aqui. Jardim Guarabara ali em Campinas? Eu conheço. Botafogo. <risos> eu, eu estudei ali na Avenida Brasil, 1200. Hoje é o Marquês. Eu estudei no Seminário Presbiteriano. Presbiteriano. É. de Jolinha Vista lá. É. Uma, uma muita bola. Você, você jogou bola lá? No seminarista? Eles falavam que quando era estranho que não era da mesma religião nossa, presbiteriana, não tinha problema. Quando chegavam os irmãos que é de uma outra igreja, aí o pessoal dava as escadelada lá. lá. era ticató, nós lá, não tinha problema. Não, não tinha problema. O pior se fosse presbiteriano. Se fosse assim, ó. Ah... Ô oh, Marcos, me conta aqui. Como que você chegou em Franca? vem pra cá, que é minha ex esposa ela é daqui da região, aqui de Miracito. Que família que ela é? Eu era gerente da Matarazzo, quando a Matarazzo fechou, eu resolvi vir aqui para a Franca. Então eu recebi o convite da Globo para montar aqui o sistema de televisão aqui de Franca. daqui eu implantei a da Globo, plantei depois pela minha vida implantei a Bandeirantes e do SBT também. o SBT já foi no tempo do Cid. Né? Aqui em Franca? Aqui em Franca. E a Record? A Record já era é mais antiga. Era mais antiga, é, né? Era mais antiga. A Record a primeira revissora. Como que foi a sua história com, com televisão? A o minha tra... parte foi o departamento de engenharia, né? A parte... A parte de transmissão. Transmissão. É. A licença, nossa, então, tá. então tá, então tá. Então vamos conversar. Eu tive um contato com, com o pessoal, vamos supor, de palco, essas coisas de produção, de jornalismo, nossa parte... Os nem gostam da nossa. É, é um... o, o, o Marcos. Eu eu vou, aí eu, vou, eu vou identificar, mas você vai me conhecer um pouco. Eu sou cunhado do Zezinho Ponce, da Rádio Difusora. O, o Zezinho, conheci muito Zezinho. É. E, e, e tem uma pessoa ali que hoje eu vi o Antônio é, Carlos Garcia, que é o Chubrias. Não, é chumim, não, não é chumbi, é. não. É, né? É, é chumbi. A gente conhecia, que trabalhava muito naquela área, né? Mas como que foi? Você, você trabalhou como técnico? Você tem formação? É, eu sou formado em engenharia operacional, de telecomunicações. O avanço foi muito grande, eu sou né? Sou turma de 63. Você se formou aonde? No licença de Eduardo Prato, São Paulo. São Paulo. Ah, a comunicação nossa deslanchou demais, né? É, deslanchou, porque a tecnologia não para, né? Vai avançando. É. Nós somos dos pioneiros na época de retransmissão de TV. Hoje, é, você faz tudo via satélite. Hoje É, é interessante. Que... Qualquer você... um toca. A minha prima, frio da minha esposa, Wanda uhum. Ponce, o, o Marcos, me fala aqui então, quem são os seus irmãos? Meus Me irmãos já estão é, é, de Campinas. Tem dois Não. irmãos, uma irmã viva e uma irmã já é falecida. Minha família é toda de Campinas. Toda de, de Campinas? Me fala o nome dos seus irmãos. Tá, tem o Azael é. que é falecido, tem a Amélia que é viva ainda. E mais quem? Só. E o seu pai? Meu pai já é falecido há é muitos anos. Mas qual o nome dele? Leonel. Leonel? Leonel Letro. E a mãe? Minha mãe era Ruth, Ruth de... Que família? Que família que é? A dos Breda Cardoso. Breda? É. Ela não tinha vínculo lá com Sorocaba não? Não, não. Vieram... Tem três famílias Breda que vieram o Brasil. E... Tem um que veio parar até aqui em Franca, que não tem travessa Breda. Sim, sim. Si. Era meu amigo. Outros ficaram em Campinas, e os outros que vieram e ficaram em São Paulo, que é o pessoal da Breda Turismo. Empresa de ônibus, é né? Grande. E o Breda que eu tô falando é do Paulo Breda, que foi presidente do Supremo Conselho, um presbítero lá de é, Sorocaba. Sorocaba. É, aquela região. Então, os Breda foram pô, do lado da minha avó, minha mãe, veio ela e dois é. irmãos, que um ficou... Lá em Paulínia, que é o lado de Campinas, Sim. Paulínia era distrito de Campinas, também cidade lá. Né? E um ou outro que saiu para mexer com o negócio de café, eu acho que é o que veio para Franca, que tem esse os Bredos aqui. Os bredos. Deve ser é o bisavô deles. A minha esposa conheceu, o meu sogro conheceu bastante. Som. Né? Aí já começou o som lá, vai atrapalhar um pouco. Ô oh, oh, Marcos, me fala um pouquinho sobre a vida Você, você foi casado primeiro com a esposa de Ibiraci? É. Que família que era? Do, a dona Mariquinha, lá de baixo, acho que você conheceu Lá de Peixoto Peixoto? Chico, da Mariquinha, tio. Que família que era lá? Ferreira de Assis Ferreira de Assis A minha esposa tem um amigo muito grande lá, lá em Ibiraci Que era o Vitoriano Lá do é Peixotinho, lá. Lá do Peixotinho. É. E tem o... como é que é? Aterradinho, ó. Aterradinho. Aterradinho, antes de Ibiracê. É. E aí você chegou em Franca e numa época... Eu entrei pra pô... cá e fiquei aqui. Gostei da cidade. A, a Franca tem um, um... Mas não cheguei a tomar água da Careta, não. Eu acho que eu tomei água da careta <risos> quando eu estava namorando, viu? Passava lá e ah, né? então. eu, eu lembrava, foi até o Maurício que tirou aquela época, né? Porque é, eles asfaltaram, o, o, o, colocaram asfalto em cima do, como que chama lá, o, o parelepípeto, é. né? E deu um problema que não colava direito o asfalto, o ônibus é, da subida, é. né? O, você trabalhou com o Maurício? Eu trabalhei com o Maurício dois anos e meio, fui assessor dele aí. Foi grande o Maurício. Primeiro né? Primeiro mandato dele. Primeiro mandato. É. Aí no segundo, daí nós já tínhamos a Globo já tinha assumido tudo aqui, né? A IPTV. A IPTV ganhou aquela é de Campinas, é A IPTV Campinas. Depois ele saiu candidato a deputado, nós trabalhamos na campanha dele e tudo, né? Aquela turma do PTB, que era é, o é, Pinarco e tudo. Eu trabalhei né, no, no, no segundo é. mandato dele, que era o, o Xechiri, que era o, o vice Xaxir, dele. É o vice. É. Não, o João Rocha, que foi não, o vice o do, segundo, é do segundo mandato. Do segundo é, mandato, o João mandato Rocha. Foi assim, é. Veja, é. Deixa eu perguntar, é, senhor. Sem coisa. Essa câmera é de onde? É Ronaldo. É. Não? É não, o outro é. preto ali, ó. Tava preto. Tá preto. O preto. É. Chegando foto ali o carro. Preto. Ei. É. O... Não pode estar tirando foto, ah, não eu vou fazendo entrevista. Ah não, o, o meu ex me conhece, eu tenho muitas, muitas filmagens de manifestação. O Yoshashiri foi no segundo mandato. No, no primeiro, no primeiro mandato, o seu professor... E daí tá ficar é. tava ficando é. separado. Então eu pra falar, ah, que lindo, lá, um marido pra cá, outro marido pra cá, eles ficavam doidos, eles é. um ficavam doidos vida. O Maurício era um, uma o pessoa Maurício muito... Chato, ele não enxerga, mas ele é. é bravo, ele enfoca. Ele percebe tudo, rapaz. Ele tinha uma capacidade Nossa, de... É, ah, eu conhecia. Impressionante. Ele... É. E eu, com ele, nós formamos o, o grupo lá, mais outras pessoas, o grupo da... os deficientes, né? A... O deficiente físico é. e, e deficiente é, visual. Aí o pessoal já me conhece aqui. Eu filmei, eu, é, faço, eu história. faço história. Pede a credencial de jornalista, vamos ver não, se mas tem. Mas tem que saber é, quem é. é. é. Ah, tem que saber, ah, senhor. Mas, hum, Complica é. a situação. Eu pego minha câmera aqui e não dou satisfação pra ninguém. Meu. Mas a gente percebe como é. é. Não, é, é. não é, é o próprio celular hoje, né? A gente consegue uh -huh. saber é. quando é da esquerda. É. Ah, quando é meio confio. Mas tá bom. Ô Maurício, ô, ô Max, me fala um pouquinho aqui agora. Você conheceu o avô? Atenção pessoal, identifique os infiltrados. Temos alguns suspeitos aí no meio da gente, fazendo perguntas estranhas, não dê entrevistas. O líder desse movimento é o Alexandre de Moraes, o é o Barroso. lembrar lembrado. Tá? É essa raça do SPF que é o líder desse movimento. É por conta deles que nós estamos aqui. E quem estiver fazendo muita pergunta aí, vamos investigar aí porque que o pessoal quer saber quem é líder do movimento. O líder do movimento aqui é o Alexandre de Moraes. Aqui está A minha imagem é Agora ele aí, ele é né, Ele é nosso. O Igor já veio aqui querendo tomar essa câmera. Ah, eu ia dar um galope nele, eu chutar Você a cadela dele. Manico, sei, ele é... sei. Ele, é... ele veio aqui umas duas vezes. Então, ele... Eu não conheço ele. Ele é gente filha. Gente é boa, né? Não, nada, não, é. Pelo Face eu vejo que ele é gente boa. É. Ele que tava Não, não. Ele é o pessoal. Veio... Eu sou eu sou Bolsonaro, rapaz. Aqui, ó. Ele, é ele, tem, é ele tem lá. Ele Eu tenho os vídeos lá da, da Paineirão. Lá do não. Paineirão. Eu tenho os vídeos lá do Paineirão, do Bom, primeiro. Não. Lá. Já é. Agora o Márcio, ele é. posta umas coisas legais no Face, é. ele teve aqui, só que eu não vi nada dele no Face, acho é. que nem pode também, né? Às vezes... é. eu, eu, eu filmei o Hino Nacional e depois eu, não, eu publiquei, acho que não saiu, Sim. mas a, a história que eu fiz com o, o Sérgio Faleiro saiu bonita, 49 minutos, eu estou conversando com ele aqui, ó, que eu vi e falei tem assim, uma história aqui ó, dessa pessoa. <risos> Ô, ô, Marcos, olha, olha que coisa, você nunca deu uma entrevista falando da sua família, né? Assim. Não, não, não, eu sou. Nós vamos ter televisão, tipo, de rádio e televisão, muito tempo de, dentro de, de indústria, técnica, engenharia é. de indústria, mas eu era na rádio também. Certa vez eu estava em Ribeirão Preto, na Francisco Junqueira, Sim. e deu um estouro lá no poste de energia até acontecer essas é. coisas. Eu tava numa, o mais... mexia com sistema de ar-condicionado, cara, sim cara regulando o ar-condicionado, ele já fazia seis horas quase, que eu tava sem energia lá, certo vocês um bom pedaço para França sentir o quê? Aí vem um pessoal da IPTV, da Externa, a parada pra perguntar e tal, eu tava conversando, conversando, tá escutando, mas não, mas isso acontece. Tarde tá? pessoal, vamos fazer nossa prece é, é. aqui, vamos? Aí que ela a grampa passar Agora você pra a todos que eu sou funcionário. Vamos cantar nosso nacional, <risos> é. nacional. Ô Marcos, obrigado, de obrigado de da entrevista. Várias, eu vou, eu tenho o canal, Memórias e Vida. Aí eu posso colocar lá, não tem problema não. É o Barroso, essa turma aí, senhor. Obrigado, obrigado.